Olá, amigos! Paz e alegria em todos os corações. O Espiritismo é cristão? Estou fazendo esse questionamento baseado em um fato que aconteceu comigo. Aí trouxe isso para a gente conversar um pouquinho hoje. Porque, vez por outra, eu sou convidado por alguns amigos que pretendem se casar para dar a bênção nos seus casamentos e eu, na medida do possível, aceito. Por que, que eu aceito? Eu aceito porque eu vejo nisso a oportunidade de nós falarmos um pouco sobre, sobre a união para pessoas que estão interessadas, geralmente são espíritas, frequentam o espiritismo, mas que ali, nessas palavras, a gente pode dar um enfoque dos ensinamentos espíritas. Então, o que, que aconteceu mesmo comigo? Que é isso que eu quero dizer. Então, eu estava fazendo uma dessas cerimônias, muito bonita, né? graças a Deus, e aí quando terminou, um senhor evangélico me procurou, me parabenizando pela cerimônia, me parabenizando pelas palavras que eu tinha dito, é, pelas terminologias que eu tinha usado, e muito mais ainda por eu ter rezado o Pai Nosso no final da cerimônia. Então ele estava me parabenizando por isso, porque até aquele momento ele não sabia que o Espiritismo era cristão. Então isso acontece muito de pessoas não saberem que o Espiritismo é cristão. Então, infelizmente, ainda existe muitos que pensam assim muitos por ignorância, ou mesmo por querer Jesus, por querer que Jesus seja a sua exclusividade ou exclusividade de suas próprias religiões. Acontece muito isso. Religiões dizem que Jesus é só deles, como se Jesus tivesse criado alguma religião. Se essas pessoas que pensam desse jeito, se elas tivessem a humildade de conhecer o Espiritismo, elas saberiam que no principal livro da doutrina, que é o livro dos Espíritos, traz lá essa informação clara e cristalina na questão 625, que o questionamento de Kardec para a espiritualidade superior é esse. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é curta e objetiva Vê de Jesus Olha que linda resposta Porque não precisa mais de que isso Não precisa mais de que essa resposta Que, é que a doutrina espírita ou os espíritos superiores diz Guia é Jesus, então sigam-no Modelo é Jesus Tentem fazer o máximo das coisas Parecidas ou próximas daquelas que Jesus fez também então, Jesus ele é para o homem o tipo de perfeição moral que toda a humanidade pode aspirar aqui na Terra. Por quê? Porque Jesus Cristo ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu por aqui. Muitos missionários foram encaminhados à Terra para é, apresentarem as leis divinas. Mas muitos deles o que, é que fizeram? Eles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. A exceção foi quem? A exceção foi Jesus, que ele cumpriu com galhardia mesmo, se nós vemos, as orientações de Deus, ensinando a todos a importância do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e estipulando a caridade como principal condição de salvação. Foi isso que Jesus trouxe para nós. E é claro que os homens sábios, se a gente voltando um pouquinho, eles puderam compreender a lei de Deus também e ensiná-las desde o princípio dos tempos. Nós temos esses enviados desde o do princípio dos tempos aqui para nós. Entretanto, os ensinamentos de todos eles foram incompletos mas mesmo assim serviram para preparar o terreno para receber a semente das verdades que foram reveladas mais tarde por Jesus. Interessante, mas até agora não falei de Espiritismo. Porque tem uma pergunta capciosa, muito interessante, porque o que, é que nós estamos vendo? Tudo é Jesus. Se nós seguimos Jesus, se Jesus for o nosso modelo, está tudo bem. Aí a questão 627 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz essa pergunta à espiritualidade superior, ele pergunta o seguinte, desde que Jesus ensinou as verdades ou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Olha que interessante, se Jesus já ensinou tudo, para que o ensinamento dos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? A gente tem que prestar atenção nessas perguntas inteligentíssimas de Allan Kardec para a espiritualidade superior e saber o que, é que eles vão nos responder. E eles nos lembram que vale lembrar que o ensino de Jesus ele era frequentemente alegórico e em forma de parábolas. Por quê? Porque ele falava de acordo com os lugares e com os costumes da época. Basta a gente pegar o evangelho que nós vamos ver as citações de Jesus baseadas em tudo que existia na época. Então era necessário que essas verdades ditas em parábolas e em alegorias fossem devidamente esclarecidas para todos. Quem veio esclarecer para nós? Os Espíritos superiores, com o surgimento da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então era preciso explicar e desenvolver essa, essas leis que poucos a compreendem e menos ainda as colocam em prática. Olha só, poucas pessoas compreendem a lei de Jesus. E poucos ainda colocam em prática. Veja como nós necessitamos dessas interpretações dos Espíritos superiores para entender a lei que Jesus deixou para nós. Então, a missão dos Espíritos superiores é a de despertar os olhos e os ouvidos. Para quê? Para confundir os orgulhosos, confundir os egoístas, desmascarar os hipócritas. É para isso que serve. Principalmente aqueles que usam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas, as suas maldades, as suas enganações. É isso que os espíritos superiores nos fazem, nos esclarecendo, pedindo para nós usarmos a razão, lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da doutrina espírita, na sua primeira página tem lá escrito, fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todos os momentos da humanidade. Olha que coragem da doutrina espírita colocar isso no seu livro. Então, o o ensinamento dos espíritos ele deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa alegar também ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão, como nós dizemos. Temos sempre que colocar no crivo da razão. E os espíritos superiores eles foram encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus, para que ninguém venha interpretar ou interprete a lei de Deus ao sabor de suas próprias paixões. Sem falsear o sentido de uma lei que é todo amor e é toda caridade. Os Espíritos explicam para nós da maior singeleza, na maior tranquilidade, tudo que Jesus nos falou. Basta nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais uma informação para muitas pessoas que pensam que o Espiritismo tem um Evangelho próprio. Não tem. O Evangelho segundo o Espiritismo são os quatro Evangelhos, dos quatro Evangelistas, como tem em todas as religiões, simplesmente interpretado pelos Espíritos depois. Então. Os textos dos evangelhos são colocados e os espíritos interpretam para nos explicarem melhor aquele significado, principalmente a parte moral. Portanto, meus irmãos, é necessário que cada um ou que cada ensinamento venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. A verdade é como a luz. É preciso que nós nos habituemos a ela pouco a pouco, porque de outra maneira nós podemos ser até ofuscados. Se pegar uma luz bem clara e jogar na nossa vista de uma vez, a gente fica até cego. Então, a luz vai chegando aos poucos para nós irmos nos acostumando com ela. Por isso que nós vemos a luz de Moisés, nós vemos a luz do Cristo ensinando tudo e depois a luz da doutrina espírita para explicar tudo que Jesus queria passar para nós e deixou em alegorias e em parábolas. O fato é que jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas, comunicações tão instrutivas como as que, nós, que nos são passadas pelos Espíritos superiores. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.